Saudações a todas e todos, eu sou Douglas Krenak, sou do Brasil, do estado de Minas Gerais, no Vale do Rio Doce, sou do povo indígena Krenak, da grande nação dos antigos é, Botocudos, dos antigos Borum, eu venho aqui é, também é, agradecer a toda a organização da Stop Ecosite pela oportunidade de estar falando com vocês sobre um tema muito importante para todos nós. Para todos nós, é, seres humanos, e também para nossa mãe natureza. Que é sobre essa é, possibilidade de tornar o ecocídio uma lei internacional para que possamos não só proteger a nossa mãe natureza, mas também fazer com que as organizações, as empresas e as pessoas que cometem crimes contra toda a nossa natureza, contra toda a nossa biodiversidade, é, têm, de certa forma, é, uma obrigação é, com tudo que foi causado de ruim para o nosso planeta. É, o ecocídio ele precisa ser visto como uma lei internacional para que possa dar subsídio, não só para nós, povos originários, comunidades e povos tradicionais, mas também para a gente poder proteger o que ainda resta da nossa Mãe Natureza, porque a Mãe Natureza é viva para todos nós, nós também fazemos parte da Mãe Natureza, precisamos fazer com que essa proposta de lei né, do ecocídio, ela chegue para todos os países, para que a gente possa, numa união só, proteger a Mãe Terra, porque a Mãe Terra, ela precisa ser defendida, ela precisa ser respeitada, porque é uma natureza viva, é viva, é parte de nós, né? é a nossa mãe. Sem ela a gente não existe, precisamos entender isso. Nós não conseguimos se dissociar, separar da mãe natureza. Precisamos que o Stop Ecosside seja para todos nós e para todo mundo, para a gente poder proteger constantemente o nosso planeta e o nosso mundo. É. Tamo junto.